Já são quase 20 anos, sem nenhum campeão por dois anos seguidos. Mas o Verdão busca quebrar esse tabu. Quando surge o alviverde imponente no gramado que a luta o aguarda. Palmeiras e Independente Del Vale. Mais um passo pela defesa do título. Nesta terça, 9 15 da noite. convido a juntar os melhores ao Palmeiras e à SBT. Na Copa Comebol Libertadores.